Se você for, eu vou fazer o contrário do que dá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Na hora nós aplaude, mas parceiro você mata quando você é fraude. Ganha o bagulhão e já tá de palhaçada. Não passou um dia já tá dando carteirada. É, tô dando carteirada, mas foi meu título que cê veio jogar na lata. Se fosse fazer, fazia um demo também.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 Aproveitar que cê ajoelhou Hadashimana!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 Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flow flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu nunca ganhei porra nenhuma, então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já vendei há 5 anos, fui campeão, eu tinha uma mala. A minha bici contou a história pro FIFA, eu fui a rainha do tio mala. E agora você tá aí outro universo, não foi? Falei a verdade do eu, sabe que ela pegou e faz isso sou dois velhos Quando eu é vixe, sem maldade você não anima Pode ser mano, pode ser mina, o que cai aqui é a porra da rima Isso aí já deu o que ter, é. Rainha do Tchulada e rainha de mandar Fimada errada e entra de com rima clichê. não por isso que agora Na partida eu machina, na fé Só que quando eu tô aqui, mamãe, não vem assim Eu tô na segunda, no papo, eu no pé Essa partida é meu é parceiro Por isso que agora eu vou te explicar Eu não faço nada, boto o nome na segunda Pra ver se não vai, ser triste, segunda-feira já é hoje, pena que o amanhã pra você já é algo que não existe Por, que é? Por isso que eu falo que agora eu já tô insano. na edição 300 esse fudeu E aqui é 300 Ai, Espartano, tudo bem Tinha um prado, vocês tem tudo do pingão Tá suave, cê vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tenho regional, estadual, nem nacional Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei Só sei que não é você, você só engana Porque se fosse o Rugal não tava na batalha Cê tava é lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu É, tá suave, eu subi Aconteceu, eu tava no fliperama E agora sempre perde é de comprado E quando você me viu sair da maquininha Trocou moleque maquinado É falei que o maquinado demorou Você não é sujeito homem É porque o ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome Tu rap é Eu já te matei aqui na levata. Falei de falco porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que pagava a moto Antes da comida não é sujeito Qual é a realidade daquele que é o motoboy? Você tá cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleques que vai fazer o corre com a cima do trado. E agora você perde pra mim, porque com certeza você tá de boca. Encha a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca. Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro. Ovo na boca, eu vou ver desse lado e hoje eu matei todo o galinheiro. Cê tá ligado que eu já tô na minha. Esse daqui quer pagar. Virou quebradinha!